Não, volta. Maurício Mococa, hoje eu vou fazer um vídeo é, mostrando só as varetas, como caçar diamante só com as varetas. É, aí para os amigos ver, que tem uns amigos aí que perguntou se é possível caçar só com as varetas. É possível. Então eu vou fazer esse vídeo aí para os amigos ver que é possível caçar só com elas. Então é a gente vai fazer o vídeo. Então as varetas estão tá aqui, ó agora aqui nós temos um diamante tá aqui dando saquinho temos outro aqui é um diamante negro também tem um diamante azul dentro temos outro aqui que também é um diamante também Não sei se a câmera tá pegando bem isso e tem um diamante em um pingo d'água o pingo d'água é esse que está aqui na, na também está aqui bom agora Agora é as varetas. Essas varetas elas não tem aquele cabo de cobra. É só as varetas. Então, a... essa parte aqui, aqui, vai dentro daquele cabo de cobra onde vai a câmera. E também não tem nada que rodeia aqui em cima. É somente as varetas. Agora, cada saquinho desse aqui, que está passado com durex aqui, ó. Vamos ver se a câmera vai pegar bem aqui pertinho. Cada saquinho desse tem um diamantinho. Eu não vou pegar isso bem perto. Então aqui ó, na ponta da minha unha aqui é um diamantinho. Que tá no saquinho. O outro é a mesma coisa. Também tem um diamantinho. Então ele, ele tá o saquinho aqui, ele tá passado um brex um, um aqui para ele não cair daqui. Agora um outro detalhe importante é que essas varetas aqui elas não tem o canto para rodar aqui ó você vai ter que segurar ela na mão não apertada e nem muito e nem muito bom. então ela vai ter que fazer isso ó, ela tem que rodar na mão então a tua mão aqui ó é a que vai movimentar ela se você apertar a mão aqui ela ah, não vai lá ah, não vai cruzar porque você apertou a não então você, você tem que deixar a mão um pouco frouxa a hora que der em cima ela cruzar agora nós vamos nós vamos colocar nós vamos colocar os diamantes nós vamos colocar um diamante agora mais aqui na frente Vou arrumar uma. Arrumar uma pedrinha para poder pôr em cima. Porque esse mal o vento vai carregar ele. Então o então, diamante agora está no chão. Agora nós vamos colocar outro Outro lugar aqui para frente Agora é um diamante negro Nós vamos colocar ele aqui Eu vou colocar aqui agora, não sei se a câmera está pegando agora mais perto Então ele está aqui no chão, é um diamante negro eu vou colocar uma pedra em cima do saquinho O saquinho não saiu, saiu voando daqui E vou colocar um outro Então esse outro agora Ele vai ficar bem mais para frente um pouco O outro aqui Então vamos ver se nós localizamos ele agora com a câmera Um tá aqui O outro tá aqui ó, na minha esquerda frente lá do pneu, e o outro está uns 30 metros lá para do caminhão lá. Agora nós vamos pegar as varetas lá, para nós aí demonstrar como é que funciona agora. E como é possível é, caçar só com as varetas. Porque as varetas elas são com dois diamantes outra coisa tem que ter os dois diamantes se não tiver não funciona os dois diamantes estão no saquinho os dois os dois diamantes está transmitindo a aula deles para as antenas agora as antenas que vai ter que caçar esse saquinho nós vamos aqui para trás e vamos então, isso aqui é para demonstrar para os amigos que é possível usar só as varetas precisa nem fazer mais nada somente as varetas agora nós vamos andar daqui na direção do caminhão porque um está para a direita não, um está para a esquerda o outro para a direita e o outro na direita mais para frente lá então agora é, agora é presta atenção porque essas varetas não pode apertar na mão e elas têm que ela tem que foca, fo, focalizar então a conforme aqui vai gravando eu lá vou andando em linha reta esperar o câmera chegar mais para trás porque está muito perto ó oh, não esquecer que nós estamos com uma com um diamante na esquerda então conforme eu for andando aqui agora se eu ultrapassar a linha essa, essas antenas vai começar a virar Pode para trás. Não, vai para lá, para trás, trás. Pode mais. Então, essas antenas agora, daqui a pouquinho elas começam a virar. E outra, não estou apertando a mão nelas. ó elas já começou a virar. Por quê? Porque o diamante já está começando a para trás. Então, agora tem que prestar atenção nas antenas e a câmera. Porque elas estão começando a virar. Se eu der um passo para frente, elas vai virar para a esquerda. Então ó, veja bem, ó. É o que eu acabei de falar. Elas já estão viradas. Agora eu vou ter que virar o corpo no sentido que tá essas antenas. Eu não sei se a câmera tá pegando bem, como é que elas são viradas. E o meu corpo está meu corpo tá numa direção e as antenas na outra. Então agora, eu vou alinhar com elas. Agora eu alinhei com elas. Agora a câmera pega de bem de frente. Vai lá atrás de onde tá lá. Lá, eu posso pode ficar atrás dele ah. agora que eu vou, agora ela está alinhada com o diamante pela hora que eu entrei, ela eu andei o corpo elas acabou de alinhar então vamos... agora nós estamos indo na direção do diamante a câmera está pegando está pegando as antenas que elas estão retas estamos indo na direção do diamante Agora eu vou aproveitar antes de eu chegar em cima do diamante E eu vou virar mais um pouco para a esquerda para minha conta Não que as antenas estão tá virada, Mas eu vou virar eu para minha conta Então ó, eu que estou virando as antenas Então eu saí fora do diamante Então vocês vão perceber que essas antenas vai começar a virar para o diamante Já começou a virar ó. Ó, Conforme eu vou andando, elas estão tá virando para trás se eu for andando, ela vai virar, vai virar, vai virar até virar de volta, virou. Agora, ela, ela tornou a linhar com o diamante. Ela tem que ir lá para trás do diamante. Rapaz, nós temos dois cachorrinhos aqui, que são dois caçadores de onça Então, gente, agora... A câmera tá pegando aí, eu tô indo, eu tô indo em direção ao diamante Eu tô a menos de um passo do diamante Então ó, a mão não tá apertando a antena A hora que chegar em cima ela vai cruzar sozinha, cruzou Porque ó, bem no rumo que ela cruzou o sapinho tá embaixo. Se eu voltar para trás, se eu der uns dois, três passos para trás ela vai ficar, A antena vai ficar retinha Então isso é porque os amigos vejam Como é que é que elas funcionam Às vezes não precisa muita coisa para fazer uma antena Outra coisa, vocês não queiram fazer, fazer com vara de cobre, só fazer um êxodo nela, porque não funciona. Essas vara aqui é metal. Ela é totalmente metal, não tem nada de ferro nela. Então eu vou andar de volta de novo pro diamante, vocês vão perceber que a hora que eu chego ela na cruz. Eu não estou esforçando a vara, não estou fazendo nada. E se eu for para frente, elas vão abrir e vai virar para trás. Então, as elas que a abrir, ó e já começou a querer virar para trás se eu continuar elas vai virar lá para minhas costas olha lá se eu continuar elas estão viradas voltou para trás, por quê? porque o diamante, o diamante está aqui ó. Então, é, o diamante está embaixo elas vai cruzar aqui se eu for lá adiante elas vai virar não é algo interessante pegar o diamante do chão pôr no bolso eu também tomou uma troça também sarando essa dengue agora vocês vão perceber que é o seguinte agora nós temos um diamante que está que tá, tá do lado direito então ele tá lá em cima que lá para frente, só que nós vamos entrar aqui para o meio, agora você pode estar na reta para trás, é pode, pode, pode. pode ir mais um pouco ainda, isso daí dá para você gravar e eu acho que está pegando o áudio bem, agora é o seguinte, eu vou na, na reta que está o câmbio. só que o diamante está para o lado direito, então é aí que, que, que acontece, A hora que chegar nele, as varas vai começar a virar elas já estão virando já para a direita só estou esperando o câmera ali entrar para a direita também então ela já está começando a virar já estão virando já está virada já virou e já marcou a reta então agora nós vamos nós vamos seguir ela Ela está marcando certinho lá onde está o diamante, o diamante está no ruminho dela, lá na beirada do pé da grama. Dá uma moçada lá é, na grama onde ela está. Ó. O saquinho está lá naquela pedra lá, que eu pus uma pedra, estou vendo que não vai. Lá, é. Só que agora eu vou para o lado Edson. Eu, tô, eu, eu saí da reta dela, vou indo para o lado de cá. Então vocês vão perceber que essas antenas vai virar mais para a direita porque o diamante está do lado direito. ela já começou a virar agora quanto mais ela andar para lá mais elas vão virar outra coisa se vocês, vocês percebeu não pega ferro não pega mais nada só pega os diamantes aqui elas virou agora pro lado do diamante agora vou esperar o caminhão ali Agora vocês vão perceber que a hora que eu chegar em cima do diamante, ela vai cruzar. Já cruzou. porque que? O diamante está bem embaixo, ó. ele está bem aqui na ponta da antena. Vou voltar de novo, vamos fazer o outro. Ó, o que vocês têm que ver é o seguinte, isso aqui não tem cano que roda, aqui não tem enrolamento, não tem nada aqui. Ó. Aqui é só a mão. Você não pode for segurar ele forte e também não pode cortar, não é a conta só que ela consiga rodar na sua mão. Quando chega em cima ela ela, ela cruza tão mais, mais forte que você percebe que ela está girando dentro da sua mão. Então, pelo lavou, cheguei em cima do diamante. Ela cruzou sozinha. Mesmo que ela está um pouco presa na mão, mas ela cruza porque ela puxa forte outra coisa não pega outra pedra isso aqui é somente o diamante mas tem que ser com dois porque os dois diamantes é o seguinte eles estão caçando os irmãos dele então o que tiver perdido o diamante ele vai caçar e se não tiver nada ele não vai cruzar nada simplesmente você vai andar com ele na mão assim ó para todo lado ele vai ficar do mesmo jeito não vai cruzar em lugar nenhum Agora, nós vamos pegar esse diamante e vamos colocar no bolso, né? E aí, se nós perder o diamante, nós perdemos o dinheiro. Bom, agora nós temos um outro diamante que está para frente. Então agora nós vamos caçar esse outro. Esse outro, ele está no rumo da peia. Ele está no rumo da peia lá em cima com uma pedrinha em cima lá então eu vou esperar o essa ficar de lá. e levar os amigos aí que se inscrevam aí no canal no final do vídeo aí eu vou deixar quatro vídeos quatro últimos vídeos que eu vi. os amigos dar uma olhada aí ver os outros como é que foi que veio. e eu vou ter um outro vídeo também que é muito interessante o próximo vídeo desse vai ser um vídeo muito interessante porque é um negócio novo, vai ser uns deputores novos, o pessoal vai ficar, vai ficar de ver como é que o negócio funciona. Tá, ó, o Edson, o Edson tá lá em cima, lá no rumo do diamante. E eu tô indo reto. Só que as varas já tá virando para lá, As varas já estão virando, já virou, já alinhou, também já alinhou o corpo. O diamante está na reta eu posso pôr as varas para baixo eu posso pôr, começar daqui ó que elas vai virar do mesmo jeito ó. já tá virando não é eu que estou virando elas ela está virando na minha mão sozinha então é, todo jeito elas querem é que eu vou para onde para tá o diamante eu posso ir para todo lado que ela vai levar lá eu posso ela pode alinhar nele e eu sair fora minha foto que ela vai levar de boa Então, ó, vai chegar em cima do diamante ela vai cruzar é simples a mão não tá apertada dois diamantes está dando saque embaixo grudado com fita o diamante está aqui embaixo e então vou fazer o um outro aqui agora cruzando de baixo para cima vai ficar bem em frente a câmera para vocês verem a hora que as varetas cruzam pode não ter dor deixa a mão 20 centímetros longe uma da outra aí ó cruzou agora eu vou voltar tá, para outra coisa tá ventando aqui viu aí ó voltei para trás ela retou eu vou para frente ela cruzou e ó, também não precisa ser devagarzinho não eu estou fazendo devagarzinho para o pessoal ter uma noção mais, mais fácil isso aqui pode ser ligeiro assim ó aí ó ela vai cruzar do mesmo jeito então, se eu vier correndo a hora que chegar aquela é coisa então não precisa ser devagar então os amigos aí que se inscreva no canal deixa seu like e, e, e veja o finalzinho do vídeo que eu vou deixar quatro vídeos aí no final da tela final que é para os amigos ver os vídeos aí que está ensinando a fazer as varetas como como usar para ouro e também com diamante Também dizer aos amigos uma boa tarde, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos.